Se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo agora como fazer uma análise simples em máximas de mercado em ambas marcas e assim conseguir faturar mais através do futebol virtual. <risos> Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer aprender aí de fato a ganhar dinheiro através deste mercado, através do nosso grupo VIP. Só para você ter uma noção, deixa eu só compartilhar minha tela de maneira simples e rápida aqui para você, só para você ter uma noção de como está o mercado. Olha só, aqui dentro, ó. É o nosso grupo, tá? Olha a sequência de Greens que nós pegamos. Nós estamos, neste exato com 28 Greens no nosso grupo VIP, tá? Aqui é um bot que nós temos um robô que manda as entradas. E é assim, ó. Ontem, por exemplo, nós batemos o nosso recorde. Batemos 76 Greens consecutivos. e são dois... É, são três grupos, né? Temos aqui o de máximas de mercado também. Olha só o de máximas como é que tá. Isso tudo hoje, tá? Ó, ó. Ó, ó tudo hoje, ó. Então é isso. Então, para você entender que dá, assim, para você faturar uma grana legal com este mercado, tá bom? É... Bom, olha só, deixa eu só voltar a câmera para mim. Bom, olha só, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar agora um padrãozinho simples para você faturar em máximos de mercado por sua própria conta e risco. Ou seja, eu vou te ensinar a fazer uma breve análise, uma breve leitura do mercado e assim você conseguir é você mesmo fazer uma, duas, três entradas durante o dia, bater sua meta e sair fora do mercado, beleza? Bom, antes de mais nada, já quero pedir para você, então, já deixar o seu like, já se inscrever aqui no, no canal, porque o seu like, o, a sua inscrição me ajuda e muito a levar o nosso conteúdo para mais pessoas, e assim também eu vou entender que você está curtindo o conteúdo, para que assim eu possa trazer mais conteúdos aqui para você, tá bom? Então eu vou dar três segundinhos para você se inscrever aqui no canal agora mesmo, vamos lá. Bom, então bora pro conteúdo sem mais delongas, tá? Vou compartilhar minha tela com você aqui novamente agora. É... E vamos pro conteúdo. Bom, eu tô aqui dentro do site de análise já e acabou, acabou de bater o padrão e eu vou te mostrar como é muito simples. Acabou de bater o padrão aqui agora, acabou de dar green, vamos dizer assim. Se a gente, se eu tivesse gravado esse vídeo aqui cinco minutinhos antes, dava pra gente pegar isso ao vivo. Bom, estou aqui dentro do site de análise. É importante lembrar que se você quiser aprender a fazer isso daqui, a fazer essa leitura e tudo mais, você precisa ter acesso a um site de análise, tá bom? Eu vou deixar o link... É, desse site de análise aqui na descrição do vídeo vou deixar um link promocional é, de 49,90 por 29,90, tá? Só que além do site você não vai ter acesso ao site, vem algumas aulas explicando sobre o mercado, ensinando algum é, um padrão de ambas marcas diferente também, por aí vai. Tá bom, vou deixar o um link promocional aqui de 29,90 aqui na descrição do vídeo se você quiser saber mais, beleza? Porque é necessário. Bom, vamos lá. Tô aqui dentro do site. Nós estamos aqui agora no mercado de, é, nós estamos aqui no, no, na Liga Copa do Mundo. Bom, o que eu vou te mostrar aqui agora é como analisar o mercado de máximas, é, de mercado. O que é máximas, Júnior? Só para você entender. Máximas quer dizer um número de jogos que determinada liga está demorando, é, está tendo em sequências até ter o resultado desejado. Nossa senhora, como assim? Vamos lá vou te mostrar na prática para ficar mais fácil nós estamos analisando aqui o mercado de ambas marcam Ok então você clica aqui na lateral tem todos os mercados né ambas marcam, ver 2,5, e meio por aí vai no nosso caso que a gente quer ambas marcam para ficar mais claro para você entender os quadradinhos verdes aqui são os resultados dos jogos que tiveram ambas marcam na best 365 os que estão em vermelho são os jogos que não tiveram ambas marcam ambas marcam para quem não sabe é os dois times fazerem gols né é, então é o seguinte o que que a gente consegue identificar? Olha só para você ver, geralmente tá demorando 5 jogos para sair um ambas marcam, olha só para você ver, ó. nessa fileira aqui ó, na fileira 12 nós podemos perceber que ficou 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem sair ambas marcam e saiu no quinto. Aqui nós podemos perceber na fileira 11, olha, 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem sair, ambas marcam e saiu depois logo no jogo 6. Aqui ficou novamente 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, olha, 5 novamente. Ou seja, tá ficando até 5 jogos sem sair, ambas marcam. Geralmente quando chega a 5, nos próximos jogos ali, é, saem. Então isso é a máxima, o que é a máxima? Máxima são o número de jogos que estão ficando sem sair o resultado desejado, ou seja, ambas marcam Então no, na Copa do Mundo o máximo que está ficando nas últimas 24 horas sem sair ambas marcam são 5 jogos Então você já tem uma leitura legal aqui agora Bom, então o que, que você faz? Você vai acompanhando, olha aqui para você ver, ó. eu ia gravar um vídeo mostrando essa sequência aqui ó. Mas só que o problema que não sei se tá dando para vocês ouvirem, agora desligou, mas tá, tá, tá fazendo um barulho de uma serra elétrica no fundo aqui, do lado da, da cobertura, parece que estão fazendo obra, e tá fazendo um barulho, resolvi gravar assim mesmo, que eu acho que é, dá, dá, vai dar para entender o conteúdo de, uma, de boa, tá bom? Mas vamos lá, olha só, acabou de acontecer aqui, olha, nessa linha, no minuto 15, tá rolando aqui, né, aqui na Copa do Mundo, ó, tô aqui, deixa eu entrar aqui na Copa do Mundo para vocês verem, é, tá rolando o campeonato aqui... Opa, deixa eu só abaixar o volume E acabou de sair o ambas marcam no jogo anterior E aí eu ia mostrar aqui durante o vídeo, ó Porque é o seguinte, olha só Bateu cinco jogos aqui e saiu Ok? Então o que, que você vai identificar, tá? O que, que você irá identificar nesse caso aqui? Como você já sabe que geralmente está levando cinco jogos no máximo Para sair o ambas marcam você vai, você vai acompanhar o campeonato, ok? E aí geralmente quando sair três a quatro jogos sem sair ambas marcam você vai fazer uma entrada a sua entrada tem que se consistir em três a quatro jogos Ok aí vai depender de você deixa eu abrir aqui o bloco de notas para escrever juntamente aqui para ficar mais claro para você entender então, ou seja você vai acompanhar o mercado e colocar só você irá aguardar e de três a quatro jogos sem sair ambas marcam Okay? Nesse caso aqui eu tô falando de 3 a 4 jogos Porque é a máxima que está obtendo aqui agora Se você for em outra liga, talvez na outra Talvez na Premier, nós vamos fazer uma análise aqui Talvez na Premier, a máxima vai estar tá em 8 Talvez na Superliga A máxima vai estar tá em 7 Então vai ser baseado na máxima que tá o campeonato Ali naquele momento Aqui no caso da Copa do Mundo A máxima é 5, ok? Vamos até escrever aqui ó. Máximas Máxima está em 5 jogos ok Então você vai aguardar mais ou menos de 3 a 4 jogos em sair ambas se você quiser de forma mais segura tá aguarde quatro jogos Ok O padrão pelo que a gente tá vendo tá pagando aqui ó é, tá pagando com cinco jogos cinco jogos cinco jogos no sexto tá saindo sempre assim então você vai esperar mais ou menos de três a quatro jogos porque três a quatro jogos tá vamos lá aí você vai dividir a sua entrada tá? a entrada em três partidas ou tem pessoas que gostam de fazer a entrada em quatro partidas, né? Então, o que, que aconteceu? Imagina o seguinte aqui, ó. Imagina que o jogo do minuto 22 aqui é agora na Copa do Mundo não saia, ambas marcam. Imagina que o jogo do minuto 23 aqui, é, é do minuto 25 aqui é também não saia, ambas marcam. Imagina que o jogo do minuto 28 também não saia, ambas marcam, ok? Você tem a opção de esperar mais um jogo, aqui ó, no 22 saiu já, porque aqui atualiza em tempo real no site, tá? É, então vocês vai aguardar então, por exemplo aqui, ó, vamos começar do 25 imagina que no jogo 25 não saia, ambas marcam imagina que no jogo 28 também não saia imagina que no jogo 31 também não saia então você faria a entrada a partir daqui ó no jogo 37 no jogo 34 no jogo 37 e no jogo 40 por quê? porque como a máxima tá tá, tá quebrando em 5 né aqui você entraria no quarto jogo no quinto jogo no sexto jogo. Se você quiser fazer de forma mais segura, você espera quatro, ok? Você espera dar uma sequência de quatro jogos sem sair ambas, porque aí você entra no quinto, no sexto e no sétimo. E aí é bem provável que dentro desses três jogos aqui sairá ambas marcam, porque nas últimas 24 horas o que o padrão mostra pra gente é que bate. E por que que, ô Júnior, por que que não espera cinco para entrar? Por conta disso aqui, ó, só pra você entender. Nós vimos que a máxima é cinco. Mas não quer dizer que você precisa esperar 5, olha só para você ver, a máxima é 5, mas olha aqui, ó, com 3 jogos aqui, ó, como eu disse, imagina que você entra no terceiro, ó, no quarto bateu, tá vendo? Olha aqui, ó, aqui foram 4, ou seja, se você tivesse entrado no terceiro, tá, se você tivesse esperado três jogos, ó, 1, 2, 3, se você tivesse entrado aqui no quarto jogo, teria batido aqui logo no quinto, ó, tá vendo? Então por isso que não é legal esperar exatamente 5, é pegar um jogo antes mais ou menos, ou seja, entrar tipo no quarto jogo, esperar três e já entrar no quarto, tá? Ó, aqui por exemplo, ó, veio quatro jogos, demorou, veio ambas marcam, ó. Então se você tivesse aguardado um, dois, três jogos, você teria pegado a primeira entrada, não teria dado, na segunda entrada teria batido. Aqui por exemplo, ó, se você fosse esperar o quarto jogo, você não teria batido, porque no quarto jogo, no quarto jogo já, já teria dado. Entende? Então espera mais ou menos entre 3 a 4 jogos de acordo com o padrão. Vamos analisar um outro campeonato só para você ter uma noção aqui. Vamos ver aqui, ó. É Euro Cup, tá? A Euro Cup você já pode ver que tem um pouco mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ok? Tem 7 aqui. 4, 4, 3, 3. Aqui tem 6. Aqui tem 6 novamente. Aqui tem 3, 5, 7, ó. Ou seja, a máxima aqui da Euro tá em 7. Ok tá em 7 então o que que eu faria nesse caso aqui da Euro esperaria dar mais ou menos uns 5 jogos sem sair ambas entende uns 5 jogos para ficar de uma forma mais segura na hora que saísse os, o quinto jogo conceptivo sem sair ambas aí sim eu entraria faria minha entrada ali dividida em três jogos vamos ver outros aqui Agora, quando você estiver num campeonato que tiver muito vermelho realmente, vamos supor assim, ah, tá, tá dando média de 10, de 9, de 8, eu não entraria, eu esperaria um pouco, porque às vezes pode estar num momento ruim, e acredito se você quiser, tem vezes que a bet segura 15, 14, 17 jogos seguidos, tá? Então, eu gosto de entrar quando o padrão tá entre 5 a 6 jogos ali, mais ou menos, tá? Porque é sinal de que o mercado tá, tá saindo bastante ambas. Igual aqui, por exemplo, ó, na Superliga, neste momento, ó, estamos com 3, 6, 3, 6, 5, 4, 4, ou seja, a média de 6, ó, 6 novamente, ou seja, está com 6, máxima de 6, ou seja, eu esperaria sair mais ou menos 4 jogos sem sair ambas marcam e já pegaria uma entrada dividida para 3, tá? Fazendo dessa forma aqui... Você consegue. É, opa, deixa eu só voltar para a câmera aqui. dessa forma aqui, você consegue ter uma, uma visão mais aprofundada do mercado. Assim você consegue ter uma noção do que está para acontecer e consegue ter um resultado muito maior. Porque a máxima vai estar tá respeitando. Tá bom? Então é mais ou menos isso. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você quiser acesso ao site de análise, vou deixar o link aqui na descrição também. E é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!